Falando do meu look, isso daí é um assalto Ou seja, só é Jorga, porque eu tô pulando alto Cê tá entendendo, tem mais coisa Faço verso nessa base eu não deixo pra depois Já que eu sou mais com Jorga, flagrima Gente, eu sou o Jamura, eu sou o Lebron O bote tá na sua frente, não respeita, tem sabe que eu tô de agora você não vai morrer, parou Barreto, vou te mostrar que você não vem do gueto O seu flow é só, quem não tem nada pra falar Você tá com aforia, que é um suco de maracujá hein? Eu não tô te entendendo, porque você fez feio Então já que isso aqui é basquete, brinco enterrado, segura o bloqueio Falou com o bote, eu sou o um suco Maracujá, vem é comigo, lego, já tá tomando porrada Não aguentou, eu te pergunto Você quer água? Eu tô suave, parceiro Você não é meu amigo Aumento o vale bebo água Eu sangue dos inimigos Você tá me sentindo? Você deu falha Os MC tiram o Eu tiro os outros da batalha Ixi, mas agora sua rima não segura, tiro os outros da batalha Mão papo de ditadura Falei que sou de água Eu tomo sapatinho, eu falo Nos pés. A nota da arte é zero, da apresentação tá dez Mas cadê as coisas? Cadê a resposta? Cadê o ataque? Aê que Panther, para de usar craque, noia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 Choice é o cavalo e esse é o tabuleiro Na cara do rei hoje eu vim pra dar um coice Você é o Choice, você não veio para dar um coice Sua rima agora é sala praia Você é o Choice, que a voz de Detroit? Choice não é essa otária? Vai, vem nos fazer Sabe que você tentou fazer vários ataques Você falou até que sua gangue tem swag Tem se tem drip e tudo isso Mas agora é que eu pego o beat Rimo Faz uma levada que você não acredita Tem salto, tem swag Só que você perde rimando no beat Só a gangue tem sal, tem sal, tem swag tem Swag, swing, swing Mas na verdade Você não dá um show Que pode ah. a informação Parceiro, você só tem o pão Tudo bem, só que você entende que Você é um animal, tem sal, tem swag Tem swing, só que a pizza não tá doce Porque hoje ela tá sal é. Corrida que dá doce, você é o bug para na parede oh! ah, eu não emoção que é foda, que te incomoda Tem maldade, ah, não consegue ir com agressividade Então vê se me dá a ideia pra eu mandar pistar style de verdade oh! Oh! Só que na verdade parceiro, não deixa pra depois Você não tá mandando um ataque, eu tô mandando um ataque é a resposta, eu tô rimando pelo Não parece detonar Ralph. Eu sou a própria barreira que o Ralph não detona. A rima de fato, huh? sem maldade, sou de demente. Você não tinha falado de xadrez, o meu é diferente. Os pretos que vai na frente, poupou, <risos> poupou, pou ra, rima olhando no olho. E tem drip, tem salsa, tem sal, tem sal. Só que cê não tem o molho, por isso mesmo não adianta, parceiro. Cê sabe que vem atropelo. Cê pode ter a rima na batida, mas cozinhando cê não tem o tempero. Não adianta, não tem o tempero. Mas hoje você troca de ilha Eu não tenho molho mente Você não ali. Hoje eu só tô contando minhas milhas Ih, oh! você vai entender Quando eu vou mano, agora Você paga pausa fenomenal Quando eu não tinha nada Nem a zinha improvisada Hoje eu tô contando milharal oh! milharal que é improvisação Quem não tinha nada Você tem muita marra. Por isso mesmo na conta Eu tô contando um milhão E isso não importa parceiro Você entende que você veio com muita marra. Eu não tinha nada Só que eu matei a mente Então são barras e barras oh! É, são barras e barras seus versos são burros e burros ouvindo meus fala que acordei, berros e berros. Quero fazer um grande palhaque mais que Eu acordei agora já é potente. Berros e berros você fala, mas é por isso mesmo que é prepotente. Berros e berros é o que vocês escuta quando minha voz ecoa na sua mente. Bola, Dizem várias paradas Ao mesmo tempo elas me ajudam A fazer minhas rimas improvisadas Mas no quesito da Maria Hoje ela foi kamikaze A sua voz ecoa na minha mente De dor de ter morrido hoje na primeira fase Na verdade não parceiro, que é terapia Minha voz é ecoa na minha mente Com várias tristezas e vira poesia Por isso mesmo não né, negócio entende Que eu sei que tudo aquilo que ecoa na mente, você pode transformar tudo em dinheiro Mas eu não quero transformar tudo em dinheiro Eu só quero transformar tudo em real Pra crer que é verdadeiro Cê entendeu? Essa daqui cê perdeu Sua casa cai, rainha do Detroit Pra onde você vai? Vamos lá, vamos lá, Louco você falar cê fala da careca. Só que tem umas coisas que eu entendi. Toda vez que eu tô rimando, você sabe que eu tô animando quando eu faço o free. Você sabe que isso aqui é o ilusão. E agora eu tô virando sem sem. A minha careca brilhando no estilo do piso. Ativo o hack do rei. E então você sabe que eu sou o um Demais. Você tenta na sua parada Toda vez você chega Só que sem nunca Tá mandando sua improvisada Até porque você sabe Que eu tô fechando e é óbvio O meu caixão é dentro da piscina Você é magrinho e cabe numa caixa de fósforo Não, mano, vai vendo como é que eu rimo de novo Eu cago dentro da casa de fósforo Porque é só o Johnny ativa Que a batalha pega Fogo você é fraco, falou um monte de bosta, mas pra mim você é fraco Você vai causar seu próprio assassinato Quem com flor manjado, qual foi da sua neguinha Acabo contigo tranquilo, cê sabe que eu sou doido no seu caminho Que que tá acontecendo? Meu mano, o que que aconteceu? Chamaram os ilusão, mas apareceu o Winit, só que o Winit cresceu Ainda bem que é o Winit cresceu, só que você não se esquece Então se no caso eu sou o Winit, daqui a pouco eu te mato E que é a minha vaga na FMS oh, Nesse momento, além de rimar, além de te assassinar, eu vou estar apresentando e tá gritando 3, 2, 1, tempo! Ah! O tempo acabou, ainda bem que você falou, você não rima na FMS, você é só apresentador. Pra isso que você fica lá, puxando o grito pra quem vai rimar. Só que na hora que você vai mandar um freestyle, a pessoa já começa até a desanimar. Ela nunca desanima até porque você tá sabendo que agora eu tô virando uso um ilusão. E você tenta fazer tudo isso, só que você nunca tá fazendo da sua improvisação. E você tenta fazer isso, você tenta até rimar, só que você é um fudido, Você tenta achar que é melhor que eu, só que eu mesmo sou meu próprio inimigo. Eu Mano, eu sou o um defunto. Eu acabo com tipo, tipo zumbi. Eu acabo com o seu mundo. Eu não acho que eu sou melhor do que você, meu mano. Arrimar a beleza. Eu tenho muito mais título, muito mais disposição, não acho? Eu tenho certeza. Era que você tem muito mais título e tem improvisação. Só que a sua página nunca vai ser capaz de poder apagar a história dos ilusão. Você tem mais título e eu sei que a sua saga continua. Daqui a pouco eu não queria ligar o Orochi. Tem muito título, mas onde tá seu trabalho na rua? É uma capa que o time comandava no freestyle e agora é em cima do instrumental Meu mano, vai se fuder De mim você não vai vencer Eu vou acabar com você igual o Matue. É isso aí É as palavras Universo zulusão ilusão que mano escroto Demorou chegar mas já tá morto É o Zulusão que tá panguando Careca brilhando demais Eu consegui enxergar o que tu tá pensando Olha é esse mano que exquisito muito esquisito, eu tô vendo o pai do carro, tô tentando entender o conflito Qual foi? Solução, vai pro caralho Parece que tava de moicano e viraram o seu pouco ao contrário Igual eu faço com você, eu tava pensando em como a sua rima é clichê Até porque cê sabe que agora tá brilhando Eu tô pensando em como o caixão vai ser fechado esse mano então... Tô pensando em proceder, tô pensando em improvisar. Só que você sabe qual que tá sendo aqui a parada. Eu olhei no seu corpo e cê não tá pensando em nada. Eu tô pensando prefiro... e sair de coach. Só que eu acabo contigo e sua foi baixa. Tá ligado, meu mano? Que você não é cria. Pra tu não vai ter cachão de terra na piscina vazia. Tranquilo, quem se eu faço slow, low Eu ando de skate e daqui a pouco eu faço Flow, flow, qualquer coisa você sabe Que eu tô no show Zuluzão passando, pato e no pênalti, Eu faço gol, gol ah, E foi de skate pro futebol Com é o meu mano, seu pouco copia Quando bate o sol Você tá ligado, mano, que você bebe leite Que andar o que, é gordão? Você quebra o skate Eu quebro o skate, mas essa que é a parada E além de quebrar esquete skate, eu dou o Que quebro sua cara então,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 a daqui